oi, tudo bem com você? O título da aula de hoje é Uma letra, vários sons. Hoje, nesse vídeo aqui na Khan Academy, a gente vai falar sobre aquelas letras que representam vários sons, dependendo do contexto em que ela se encontra, ou seja, dependendo da posição em que ela se encontra na palavra e também de quais outras letras aparecem próximas a ela. Das 26 letras do nosso alfabeto, muitas representam um único som, como por exemplo as letras P, B, F, V, T ou D. Essas são letras do nosso alfabeto que representam um único som, independentemente de qual palavra elas apareçam. Porém, hoje, nesse vídeo, a gente vai falar das letras que representam vários sons. Bom, para o vídeo de hoje, eu trouxe algumas palavras de exemplo para que a gente consiga perceber como essas letras representam mais de um som em diferentes palavras. O que faz com que isso aconteça? O primeiro exemplo que eu trouxe hoje é o exemplo da palavra casa. A palavra casa, como a gente pode perceber, é uma palavra que possui quatro letras. Duas letras A, uma letra S e uma letra C. Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que a letra S, nessa palavra, está representando o som Z. ca sa Isso acontece aqui no nosso exemplo, e a letra S está representando o som Z por ela estar sozinha entre duas outras vogais. Sempre que a letra S aparecer sozinha entre duas vogais, ela vai representar para a gente esse som. Bom, a palavra passa é uma outra palavra que possui a letra S, representando um som diferente. Nesse caso, como a gente pode perceber, temos Duas letras S, representando o mesmo som. Colocar dois S entre duas vogais em uma palavra é uma das formas que nós temos de representar com a letra S o som S. Bom, além da letra S, temos outras letras no nosso alfabeto que representam mais de um som. É o caso da letra C. A palavra cereja mostra para a gente a letra C, num contexto em que ela acaba representando o som S. Isso acontece por ela estar logo antes da vogal E, formando o som Cereja. Bom, como a gente já viu nesse vídeo, então, como já deu para perceber, é a posição da letra em uma palavra e quais letras estão próximas a ela que indicam para a gente qual som ela está representando. Aqui no exemplo da palavra cereja, a letra C está representando para a gente o som s. Bom, Um outro exemplo que eu trouxe para a aula de hoje é o da palavra camelo. Mesmo que o C possa representar o som s em algumas palavras, na palavra camelo, por estar antes da vogal A, o C representa para a gente o som k, que com a letra A fica k. Diferente da palavra cereja, na palavra camelo, o C fica antes da vogal A, criando este som. Desta forma, então, temos aqui dois exemplos diferentes para os sons que a letra C pode representar. O som S e o som k. Bom, nesse caso, C está representando o som k por estar antes da vogal A, formando, então, a sílaba K. Bom, já a palavra é exato, traz para a gente a letra X. Uma letra que, dependendo do contexto em que ela aparece, representa diferentes sons. Nesse exemplo, a letra X está representando para a gente o som de Z. Como a gente pode ler? Exato. A letra X é uma outra letra que representa para a gente diferentes sons, dependendo do contexto. Nesse caso, na palavra xícara, ela está representando para a gente o som X como a gente consegue encontrar com a palavra cachorro. Por exemplo, em que o CH representa o som sh". Na palavra xícara, mesmo que escrevamos ela com X, o som é o mesmo, xícara. Bom, nesse vídeo, então, nós falamos sobre aquelas letras que representam mais de um som, aquelas letras que representam sons diferentes, dependendo do contexto em que elas aparecem, na palavra em que elas aparecem. Bom, falamos hoje sobre as letras S, C, X e SS. Letras que, em diferentes palavras, representam diferentes sons. O S, que pode representar para a gente tanto o som S quanto o som Z, dependendo da posição em que ele aparece na palavra. O C, que pode representar para a gente também o som de S, só que também o som de C. O X, que pode representar tanto o som de X, quanto o som de z", dependendo da palavra, e o dois S. A mesma letra S, só que repetida duas vezes. Essas duas letras unidas são uma forma que temos de representar o som de s nas palavras. É importante que a gente saiba que existem várias letras no nosso alfabeto que representam diferentes sons em diferentes contextos. Para que a gente consiga saber quais são essas letras, e para que a gente consiga memorizar todas elas, na hora de escrever um texto ou na hora de ler um texto, precisamos sempre manter o costume da leitura e da escrita. Só assim a gente consegue se familiarizar com os diferentes sons representados pelas diferentes letras do nosso alfabeto. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!